Vai, vai, vai Vai ou não vai? Pô. Já foi, ô minha... Tá piscando, tá gravando E aí gangue do mal, beleza? Pra quem tá chegando agora no canal Que, que assistiu o vídeo lá da Juliana na, No canal 7008 Filmes Seja bem-vindo Espero que vocês aproveitem as diquinhas aí Como que eu monto os carros e tal e pá, beleza tá bom? quem não assistiu o vidinho da Juliana lá, que a gente foi até no México pra gravar esses vídeos aí, hein, que lá pode tirar raiva E não pode viajamos até no México pra poder acelerar lá, de maneira não foi toque Tóquio, não? tá bom? não é né, México, foi. México, Tóquio não pode também ah, então. vai lá, então, 7008 eu... filmes e assiste tudo de menina tudo né? bom, bom de, de menina. menina tá lá o vídeo, completinho, carro tudo bonitinho, como é que ficou, tá, tá, tá Finalmente saiu essa maconha Aleluia Vamos lá O que, que mais vai me falar mesmo? BGT, agradecer Ah é, quero agradecer todo mundo que foi lá bater um papão com nós no BGT É gente, hein meu Puta que lá, merda meu Legal, é gostoso, hein Ah minha filha, com a bunda pra cima ali Então <risos> <risos> Obrigado, hein pessoal Pessoal pediu, pra tirar foto Ai meu Deus do é, céu né? Muito bem. É. O que mais vai me falar? Ah, ah, quero agradecer também o Leilson Que mandou meu queijo lá Através do amigo dele, o Santana Obrigado pelo queijo Me deu uma caganeira do cacete Mas briga tira né? <risos> Bom queijinho, hein? Valeu, Leilson o melhor... Ó, meu Deus, Nossa. mano tudo é, melhor queijo um que Não pega, como... meu, vai fazer um barulho, Lascar. Então Quero agradecer a todo mundo, tá? Que foi lá, trocometiai com nós, bateu um papo, elogiou, pegou dica pá, muito legal. O carinho Bom? da galera. É, o carinho. É legal demais. Gente. Puta que pariu. Finalmente vai sair o freio de mão hidráulico, hein? Não pode falar puta que pariu, né? Não. Desculpa aí, pessoal. <risos> freio de mão hidráulico, ó, como é que é? Registro de torneira, hein? É, engenharia, filha Nossa, da mãe. Mostra direitinho. Né? Pera aí que eu vou explicar. Tô falando ainda. Tá. Quem mais quer pra me falar? Falou um monte de coisa. Ah, tem uns beijinhos aqui, ó. Como que é aqui, irmão? Pa... Tyson Salum, Rio Grande do Sul. É longe, hein? Gabriel.Dourado. Tudo do Instagram, hein? Obrigado por seguir lá, hein? Bidu Underline Garage. Segue nós. Ju Divas. Ju Divas. Tem foto dela pelada lá, hein? Quem quiser, só ele ver. <risos> Bruno, diretamente do Japão, hein? É, é longe, hein? eu uns caras aí que eu converso também no direct da Alemanha, da onde eu falei pra vocês esse dia? Colômbia. Sadu! Onde que você falou que lá estava Guiné. Ah é? Nova Guiné. tá merda, é hein? Portugal. Ah, eu aprendi cara. Olha meu amigo me ensinou a xingar o. Não, não, não me enxerga ninguém. Ouvido de viado em angolano. É. <risos> Avingar, vingar, olha o nome do Lazareto. Do Martins Moreira. Pangolé. Pangolê? Pangolé? Deve ser. Felipe Eduard, Eduardo, obrigado, viu pessoal? Seguir a gente Norte, Nordeste, Bahia. Quem diria, hein? O Nordeste representando oh. a galera. Queria deixar uma coisa bem clara também. Quem tá chegando, que chegou muita gente no canal, hein? Se inscreveu no canal através do canal do Ale 7008. Chegou agora. Quem tá entrando no canal pela primeira vez, entra com o palavreado que é 100% natural. Que é um cara que fala bonitinho, bem arrumadinho. Não é aqui o lugar, né, mano? É. Mas é isso pista mesmo. É best... Fala um monte de besteira. Rústico. Rústico sistemático. Bom. Tá bom? <risos> Vai ser vidinho simples, gravado no celular. Não tem essa de sofisticação de câmera. Tentando Por fazer. Por enquanto, mesmo. né? Por enquanto. Quem sabe mais pra frente, né? É. Tá bom? Quero só ajudar. Explica o freio direito. Freio de mão agora, hein? Ah, ah, agora chegou a hora, hein? Cadê? Ó. Ó. Vê se tá pegando eu bonitinho. Tá. As anotações. É, para de tremer, parece que tá com. Oh, presta atenção! Tem que prestar atenção, é simples, mas é complicado. É simples, mas é complicado. Vocês vão comprar o quê? para o freio de mão? Um registro. Como que é o nome do registro? Registro Essa medida aqui é um quarto, ó. É registro de torneira, só que ele tem que ser de teflon. Vê se dá para pegar o branquinho aí dentro, amor? Dá. Tá pegando o branquinho aqui dentro? Um pouquinho mais, certo é, pegou, pegou, pegou? pegou, pegou. Essa coisinha aqui tem que ser de Teflon, hein? Porque uma vez eu montei um que era plástico, não aguenta. Tem que ser de PU. A marca desse aqui é IVM. Eu paguei 16 reais nessa coisa aqui, tá? Rosca 1 um quarto. Aí, o que, que vocês vão precisar? Peraí, deixa eu ver aqui na anotação. <risos> União Macho. Que é essa coisa aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se esse aqui mesmo União macho, que é essa coisinha aqui, ó. Rosca 1 quarto, que é para você parafusar ele aqui, ó. Com bastante... Como é o nome do negócio lá? É da rosca. Se quiser passar um... Cacete, como é o nome daquela cola boa lá? É. Não é super bom, não, você é? De araldite. Se quiser passar um araldite aqui também fica bom. Então aqui, ó. Rosca 1 quarto. Tá pegando legal aqui, mano? Tá. Rosca de 1 quarto para 6 chama união união essa, essa pecinha aqui ó um quarto para saída 3,16. quando você comprar essa união ela vem assim ó deixa eu desmontar essa aqui para vocês verem ó vem essa bolinha aqui dentro ó bolinha pegou a bolinha pegou essa bolinha vem aqui e essa essa coisinha que vem rosqueada aqui ó ela vem assim certo união um quarto pa Mangueirinha de 3,16 que é a medida do caninho de freio. Certo? Como é que vai ser montado? Montou aqui teve pá. pá, pá. Peguei um pedacinho de caninho de freio para mostrar. Certo? Você vai pegar essa roelinha aqui, ó. Essa porquinha enfia no caninho. Aí vocês vão pegar a anilhazinha. Tá pegando bonitinho aí, mano. Vê. Coloca... Você conseguiria entender? Coloca bem aqui na câmera, assim, ó. Peraí, eu vou botar ele aqui dentro, aqui, ó. Ei, é. só ótima anilhazinha. Pegou? Você conseguiria entender isso aqui? Você conseguiria Tô fazer? entendendo. Você hum. entende o que você veio fazendo? senão você não ia entender nunca. É. Ó, aí vai a porquinha. Aí vai essa anilhazinha. Aí isso aqui vai aqui dentro. Tá cachorrado. Ó, os cachorros. Isso aqui vai aqui dentro, o caninho. Parafusou. Aperta, bem com a chave, já era, filho. Não vaza, nem que a peste. É a primeira vez que eu fui montar esse freio, eu falei, ah, acho que vai vazar, não é possível. Não vaza, ele trava lindo. Aí o que, que vai acontecer? Se for gol, quadrado, parativo, é, Pô, freio traseiro, lá no burrinho na frente, eu ia desenhar, mas esqueci. Os dois caninhos da frente vai para as rodas da frente, os de trás é para a roda de trás. O que, que você vai fazer? Elimina um, tampa ali um O outro Caninho, você vai sair Lá da frente Pá, entra Esse aqui vai ter que ficar dentro do carro Você escolhe onde você quer pôr, bar do banco, no túnel No meu chevette aí, no, no, no próximo Você vai ver onde eu coloquei É uma ideia, você vai sair de lá Você vai vir com o caninho de freio Passa aqui Pá Aí daqui sai e continua para trás Entendeu? Aí lá atrás vai ter a uniãozinha e já era Certo? Se for que nem no caso do meu chevette Que trava as rodas da frente para fazer borrachão Aí lá na frente vai sair os dois caninhos Você vai ter que catar os caninhos Colocar um T Que vem de T com essa, essa ponta aqui também ó, É só você pedir T de 3, 16. Emenda de T de 3,16 Você emenda Aí sai um caninho, vem, passa Depois volta e volta para as duas rodas Entendeu? Aí na sequência vocês vão ver como é que funciona Como que faz pra essa coisa aqui Funcionar como freio de mão Que foi o vídeo que nós gravamos Do Chevette, né irmão? Bem sem graça o vídeo, vocês vão ver Borrachão, borrachão bem borrachão, sem graça. bem borrachão Tá bom? Então é isso Você acha que ficou dúvida? Ah, se fica dúvida Se tá suando com sua peste, bicho Tô, Olha. tô Pô, é, louco. Então, é, é porque eu tô do seu lado é, desligamos o ventilador pra gravar, pra não fazer barulho. Você acha que deu pra entender legalzinho? Se fica dúvida, galera, fica pode Fica dúvida, escrever, comenta, comenta, ó. Comenta. Eu tô tentando responder que essa fase aqui, eu peço até desculpa na ausência dos vídeos aí do canal, porque essa fase é muito complicada pra mim no meu trabalho. Pra quem não sabe, eu trabalho com caminhão, trabalho com festa, evento, casamento, qualquer tipo de festa. Eu presto serviço pra uma loja que aluga móveis. Entendeu? E aí eu faço o transporte dos móveis. Então, fim de ano, mano, ó, novembro e dezembro é pauleira. A gente tá só vem em casa, dormir duas, três horinhas, tem vez, e já volta de novo. Né, mano? É, isso aí. Não tá dando tempo nem dar uma namorada. É. Tá falhando. A madeira não tá funcionando, <risos> Borracha, tá <risos> Borracha fraca. Borracha fraca, não. Aí eu peço desculpa na ausência dos vídeos, tá bom? Por que eu fico assim toda hora? Não sei. Também não sei. Tá bom? Vou tentar mudar. Esse dedo é um... O tá que bom. mais tem que falar? Só? Ah, eu... quero mandar um beijo para todos os meus amigos do Rio. Opa! Nossa! É Fala aí. Eu não... Fete, KB Like, Fio, DG, Broto, Broto 1, Broto 2, Paulo, Tiozão Paulo, gente boa, Paulão, quem mais, amor? Nossa! Ah! Como é que é o nome daquele outro lado, o Narigudo? Que narigudo? O narigudo lá, cacete, esqueci. Ah, o nome. alemão, alemão. Não, tem o alemão alemão. Aí, alemão, gente boa. O outro narigudo lá, tucano, tucaneira. Tucaneira. Lembrei o nome dele. Se eu esqueci o nome de alguém, se lasque. Vai ficar sem falar. Tá bom? <risos> Galera do Rio. Beijo pra todo mundo. Os caras são sensacional, Muito legal. Dropped. Dropped. Dropped. Segue no Instagram, dropped. Dropped. O que drop mais, nossa senhora, que isso? Que mais não usa? Oi, não sei. Só Só um beijo, agradeço. Todo mundo desculpa. Pelo, a demora pelo beijo em janeiro. Ó, janeiro vai sair vídeo virado. Girai é comigo hein, que vai sair muito vídeo. O carro já saiu. Vai então. ser vídeo que só peste. Aí vai ter muita coisa mesmo mostrando. Em janeiro vai ser uma sequência de vídeo legal. O BX vai entrar em reforma. BX vai, vai ter uma mudança drástica no BX. Drástico, vocês vão entender por que, que o bexi só anda no guincho. Né, mano? É isso aí. Vocês vão entender agora. Muita gente que me criticou falando que eu era estrelinha, que o carro só andava no guincho, ó. Vai calar a boca. Tá bom? <risos> <risos> Tchau, pessoal. Um. Beijo ficar com Deus. Espero que gostem. Bom fim de ano. Bom fim de ano. Feliz Natal, feliz ano novo. Me segue no Instagram, Bidu Underline Garage. Estou chegando a 10 mil inscritos. Quanto? Dizer, Deus, 10 mil, filho. 10 mil, Cassiano. 10 mil seguidores. Ah, no Instagram. Instagram. Oxi. Ô, louco. O YouTube tá com e meia Ó. Legal, hein? O povo gosta de perder tempo. Perde tempo. Mas aprende. Tá <risos> bom, lá. pessoal? <risos> fica com Deus. Você um é beijo. De pintura. Beijinho, fica com Deus. Tchau. Oi, então aqui agora mostrando pra vocês dentro do carro o funcionamento da, da, da bagaça, do freio é, é bem complexo, bem facinho de fazer, só dá um trabalhinho depois com os caninhos Complexo é facinho? Complexo é difícil? Eu tento falar bonito, mas não vai complexo. Que... complexo é difícil, não é facinho Será? Nasque. <risos> ó, então como é que funciona a bosta aqui, ó, mostra aqui, irmão a aqui. Tá aqui o meu ó. O meu eu uso diferentemente. Porque o meu trava as rodas da frente. Certo? E aí quem for fazer freio de mão para carro tração dianteira e trava as rodas de trás. Ó. Mostra lá o pezinho do pai. Pisa no freio até o fundo, o máximo que vocês conseguir. E mostra aqui agora. Fecha aqui, ó. Travou. Freio tá travado. Ah. Freio de mão pode ficar um. Uns... Aqui, é aqui abre, aí abriu, aí soltou o freio. Fecha. Não, não Pera Aí, mo aqui abriu para fechar. Pisa no freio até o fundo. Mostra lá o pé, mano. pisou no freio. Mostra aqui agora. Mostra de ladinho assim para é, ficar então, bonito. Ó. Aí, ó, aí. fechou. Freio tá travado. Sim, travou para dar borrachão. Pode acelerar sem dó que não destrava Aí agora pra você quer sair, quer ir embora Vamos ver se vai dar pra escutar o barulho. Fica em silêncio Será que deu? Escutei Escutou o olhinho voltando? É isso, tá destravado o freio Não precisa pisar certo? no freio, né? Pra voltar Pra voltar não precisa pisar no freio Só soltar aqui que ele vai destravar Agora, pra quem tem dúvida se funciona ou não Vamos mostrar lá fora Mostra lá fora, peraí que eu vou ligar o carro agora eu travo aqui borrachão borrachão <fixos> Nossa. Eita! O oh, meu carro até sumiu aqui, ó. Nossa, Nossa, eu <risos> eu gosto da porra! Mano do céu, que que? É? que... Marca. Olha! Olha, meu carro! Que que você fez? Ah. Nossa, que que você? Ah, você vai limpar, fase, só como funciona? Funciona, só fazer que fica lindo <risa> Que lindo, que, que coisa Olha, meu já fechou tudo Oi. Nossa! Nossa, aquele ele fez meu carro, fechou tudo! Deixa eu desligar aqui que agora eu vou pegar o cabo de vassoura pra dar nele. Abre, abrei, abrei.